Que tal começar a investir com o pé direito com um produto que rende mais que o dobro da poupança, é seguro e cabe em qualquer bolso? O CDB 220 da Genial remunera o um investidor com 220% da taxa DI. Com apenas R$ 10,00 já dá para começar. Além disso, este é um investimento de renda fixa, o que significa que tem baixo risco e é protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos. Ah, e claro que tem mais! Só na Genial você tem acesso ao CDB 220% do CDI com liquidez diária. Ou seja, se precisar resgatar o seu investimento, o dinheiro acreditado no mesmo dia. Você não precisa escolher. Venha para a Genial e tenha rentabilidade, segurança e liquidez de uma só vez. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e esse nosso encontro aqui, essa nossa live é para discutir o problema e a guerra no leste europeu. A gente convidou aqui o professor Márcio Santoro, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Oeste, doutor em Ciência e Política. Tudo bem, professor? Olá, Denise, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Também participa da live. Roberto Mota, que é responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Motinha, como vocês acompanham e sabem aqui no nosso canal, está acompanhando todos os enrolar dessa crise lá no leste europeu, da invasão da Ucrânia pela Rússia, e acompanha no dia a dia os impactos disso no mercado e na economia. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Maurício. É um prazer enorme, uma honra ter, aqui, ter você aqui conosco. Foi que a Denise falou, Maurício, todo santo dia o tema na, que, que mexe os ativos de risco ao redor do mundo, infelizmente, é a escalada desse, desse conflito geopolítico. tá? E eu estou bastante ansioso para poder conversar com você, Maurício, porque, para mim, isso vai ser uma aula e eu vou tentar me segurar e ficar quietinho para escutar a <risos> aula que você vai dar. Tá. Maurício, Ai, só para dar um, né? uma pequena introdução, quais hum. são as minhas grandes preocupações? Tá? Quais vai ser os, os, os próximos passos? Vai ter uma reunião sábado? Será que vai ser evoluir? Qual dos, é, quem vai distensionar... É, é, essa situação, será que alguém vai, ou a Rússia vai finalizar a invasão? E depois, o impacto econômico, é, o impacto na logística mundial, que vai trazer uma inflação absurda. É, Maurício, eu desconfio que o impacto na logista, logística mundial é pior do que o impacto da Covid-19 na logística. tá Nossa. Mas agora, eu já falei muito, Denise, devolvo uhum. para você. Tá Joia. obrigada Motinha, já já te passo a palavra, e só quero então avisar quem está em casa, quem está participando, a nossa, nosso chat já está agitado, já tem muita gente mandando mensagem, quem quiser mandar perguntas para o Maurício ou para o Motinha, pode mandar aqui mais para o final aqui da nossa live, eu vou repassar as perguntas. Então vou fazer o seguinte, eu vou lançar aqui uma primeira pergunta, depois eu deixo o Motinha e o Maurício conversando e volto com as perguntas da plateia, tá? da nossa audiência. Então, Maurício, tu, o Motinha falou, vai ter reunião já, nos próximos dias, é, a OTAN falou o seguinte, que o pior ainda está por vir, a, a, a guerra já está durando mais de uma semana e a gente sempre fica na esperança de que essas reuniões vão trazer a solução, né? de um lado a Rússia sendo aí estrangulada economicamente, sofrendo sanções do, do Ocidente e do outro lado a Ucrânia sofrendo para caramba com mais de um milhão de refugiados já, pessoas fugindo do país e esse, essa solução não está vindo. Na sua avaliação, você concorda? O pior ainda está por vir ou a gente já está caminhando para uma solução? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Mota. Para mim, estar aqui é um prazer. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais do que qualquer coisa que, eventualmente, eu possa ensinar. Mas, trocando ideias, compartilhando esperanças e preocupações, talvez a gente saia daqui com uma, uma percepção melhor né, do que está acontecendo no mundo. Então, começando pela pergunta, Denise. É, infelizmente, eu concordo com essa apreciação mais sombria da OTAN e que foi feita também pelo presidente francês Emmanuel Macron de que os próximos dias provavelmente serão piores do que o que nós vimos até agora nessa semana inicial da guerra. Por quê? Porque a situação no campo de batalha está muito grave, as tropas russas estão avançando, ainda que de uma maneira mais lenta talvez do que a Rússia imaginava no início da guerra, e estão muito próximas da capital ucraniana, de Kiev. Kiev é uma cidade muito grande, tem 2 milhões de habitantes. Ela é mais ou menos do tamanho de Salvador, ou de Belém do Pará, aqui no Brasil. Então, imagine um bombardeio de larga escala contra Salvador. O, o desastre humanitário que isso seria. Quantas pessoas morreriam, quantas obras de artes, quantos patrimônios arquitetônicos seriam destruídos num ataque desse tipo. E é um cenário que a gente pode ver em Kiev nos próximos dias. E isso acontece num contexto em que já há uma crise humanitária na Ucrânia, principalmente pelos refugiados né, que estão fugindo do país, que já são mais de um milhão em uma semana. Esse é um crescimento muito acelerado e é um número muito grande. Se a gente olhar para o resto do mundo hoje, só tem aí umas quatro a cinco crises de refugiados piores do que essa em países como a Síria, o Afeganistão, a Venezuela, países que já vêm numa crise militar ou econômica já de muitos e muitos anos. Então, infelizmente, eu acredito que pelos próximos dias o fato para se acompanhar é o cerco de Kiev, se os ucranianos vão conseguir resistir, né, frear a ofensiva russa, ou se esse ataque russo vai continuar. E a partir daí é que eu vejo alguma possibilidade de mudança no diálogo diplomático. A gente já teve, antes da guerra, várias tentativas de se resolver por meio de negociações políticas esse impasse entre a Rússia, a Ucrânia, a União Europeia. Nada disso deu certo porque os interesses realmente são completamente divergentes. E a grande aposta da União Europeia e dos Estados Unidos é que essas ferramentas das sanções, que a pressão econômica sobre a Rússia, vai ser tão grande que vai acabar levando o governo Putin para a mesa de negociação. Agora, tudo depende realmente também do, do campo de batalha, né? do aspecto propriamente militar da guerra e, e como é que a resistência ucraniana vai se comportar nos próximos dias. Mata. O Denise, aqui está picotando um pouco para mim. Bom, Maurício, na verdade, é, eu, acho, eu gostaria de ver primeiro. Eu vi um Twitter seu, tá? Eu sugiro o pessoal seguir você no Twitter, que realmente faz a diferença sobre o evento de hoje, de, de ontem à noite, né? Amanhã do Brasil, sobre a, a Rússia ter dado um passinho, na minha opinião, bastante ousado em relação à questão da da usina, a usina nuclear, que é responsável por 20 poucos por cento da, da energia da Ucrânia, você, você usou um termo que achei perfeito, que acho que quem está discutindo escutando vai entender a dimensão da brincadeira, brincadeira não, da dimensão do ato da Rússia, que para mim ficou claro, o Putin é, vai jogar, vai, vai fazer o, o custo que custar para avançar sobre o país. Você fez uma referência, Maurício, se quiser tocar nesse ponto de novo, entre import, é como se fosse Entendi. atacar a Itaipu, tá, que Sim. é representado por, por 20%, só para as pessoas terem noção da, da, de quão ousado, não sei se é a palavra ousado, ou, ou quão agressivo foi esse movimento do Putin. É, já esse movimento é, fez, na minha opinião, esse evento mudar a sua escala, mudar o seu patamar e mudar até o, os riscos. Aqui no mercado a gente chama de risco de cauda é, vir alguma coisa a mais. Então, hoje, tá? a grande preocupação que eu tenho, tanto na questão humanitária, quanto, na, obviamente, na questão dos, do, dos preços ativos, você é, vê possibilidade de, é, de quem, quem vai conseguir ceder primeiro, porque na, quando, quando a gente vê a situação, poxa, friamente, Maurício, é, você pegar pessoas de 18 a 60 anos, entregar um fuzil, é, é, coquetel molotov, não vai parar isso o exército é Russo. Exato. Por mais que não seja muito parar. corajoso, um exército bem treinado, com armamento moderno, não tem, não tem como se defrontar com isso. É, bom. Vamos começar pela questão das usinas nucleares. Né? Quer dizer, Ontem à noite, eu estava conversando com um amigo meu, que também é professor de relações internacionais, e nós dois muito perplexos né, com tudo que aconteceu na última semana, quando chegou a notícia do combate na usina. que né? A usina estava pegando fogo. E eu falei, nossa, isso é um mundo de pesadelo. A gente está no meio de uma pandemia, né? a pior pandemia em 100 anos, uma guerra entre os dois maiores países da Europa e a maior usina nuclear do continente em chamas. Assim, é, um, é um pesadelo. Se você me dissesse que isso ia acontecer três meses atrás, eu diria, não, calma, não vai ser tão ruim. Né? Mas, bom, por que, que os russos estão atacando essa usina? aí né? foi a comparação que eu fiz nas minhas redes sociais. Ela, a importância que ela tem para a Ucrânia é mais ou menos a importância de Itaipu para o Brasil. Então, Itaipu gera 20% da energia elétrica que a gente consome aqui no Brasil. Se houvesse uma guerra e Itaipu fosse ocupada por um exército inimigo, nós não conseguiríamos abastecer o Brasil né? normalmente. Teríamos racionamento, teríamos vários problemas. Né? E, e algo semelhante ao que vai acontecer na Ucrânia agora, já que eles perderam a sua maior fonte de energia não é a única usina nuclear ucraniana que os russos estão ocupando, né? eles também ocuparam Chernobyl, e aí muitas pessoas me perguntaram, mas por que que os russos querem ocupar Chernobyl? O que que tem lá? É um, é um cemitério. Né? Eu falei, olha, é uma questão meramente militar, Chernobyl está exatamente no meio do caminho da rota mais curta entre a fronteira e a capital Kiev. Então, os russos passaram por lá e ocuparam a usina. O que traz uma série de riscos também, porque toda a, a a terra, toda a poeira em volta de Chernobyl é radioativa. Então, imagina que é um exército passando por lá e, e, e literalmente levantando essa poeira, né? que vai ser espalhada pelo vento, que vai ser espalhada pelas forças da natureza. Então, a, a, a gente está tendo algo inédito na história, que é uma guerra acontecendo em lugares radioativos ou em lugares que oferecem um risco nuclear muito grande. A possibilidade de vazamentos nucleares nas usinas também, né? Então, é, é como isso, como isso realmente está trazendo uma série de ameaças, uma série de preocupações? Né? Então, é, é, não é à toa que, como você está dizendo, Mota, a gente está com essa percepção de que o risco subiu. Né? E uma das coisas que tem me preocupado muito, e algo que os meus amigos militares aqui no Brasil têm dito desde o início da, da guerra, é o risco de que esses combates se espalhem para outros países europeus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 Motinha, o seu áudio melhorou, Motinha está tendo um problema de áudio, Maurício, você, você quer sair e voltar, Motinha, para ver se melhora, Não, o que, acho que você acha? Que... Ah, Denise, eu acho que segue o jogo, a gente, é, já que a gente está falando de um conflito geopolítico, é um pouquinho de ruído a mais, picotagem, faz parte da guerra, então segue o jogo. <risos> a minha roda a da guerra, vai é a gente vai com o que está entendendo. Bom, é, o que que o que que eu gostaria de, de pegar a sua opinião? Primeiro, é esse tema que você chamou a atenção, é, já houve guerras que começou por causa de um erro, é, é, mandaram uma, erraram, passou um avião no no espaço aéreo e foi derrubado. É, o, ele fazia parte da OTAN, então realmente mudou de patamar, porque derrubaram alguém da OTAN e vice-versa. Ou seja, o nível de, o nível de tensão está tão grande que qualquer erro, sem ser intencional, pode oficializar uma coisa que é impensável, que seria algo parecido com a Terceira Guerra Mundial. Tá? Mas, obviamente, ninguém vai querer conversar levar esse assunto mais adiante, porque só... A possibilidade disso já me deu um frio na, na barriga. O, o, eu acho que o meu ponto, são dois pontos que eu gostaria da tua opinião. Primeiro, é, já que o, a, o epicentro, quem, quem vai sofrer na pele, obviamente, é o leste europeu, é a, é a população da Ucrânia, é óbvio que essa coitada, tá está numa situação é, impressionante. É, provavelmente, como o como Tan falou, como você comentou, a parte mais bruta da guerra, onde o exército Putin vai querer é, fazer com que a população ucraniana perca seu moral. Tá? Então vai ter bastante danos, abaixar, até que ponto é né, melhor se entregar. Tá? Vamos passar para o cenário que Putin consegue é, controlar Kiev até semana que vem. Tá? Até sábado, não importa a data em si, tá? mas num processo relativamente rápido. O que, que ele vai fazer com o presidente atual da Ucrânia, tá? Se você olhar o que que o Putin fez com o presidente da Geórgia, o que que o, o que que o que a Rússia fez na Chechênia, tá? O que que você o que que você acha o que que o Putin pode fazer? E se o Putin se daria por satisfeito de botar um, um fantoche ou botar alguém alinhado com a Rússia dentro da Ucrânia? E se o Putin sinalizando que seria satisfeito com isso se daria o primeiro, primeiro passo para um distensionamento da relação, ou seja, a, o Ocidente começar a rever algumas sanções. Se o Ocidente começar a rever algumas sanções, abre-se uma porta, uma luz no fim do túnel. Então, a primeira pergunta, Putin ficaria satisfeito com isso? Segunda pergunta, o que, que o Putin é capaz de fazer com o presidente da Rússia? É, prender, fazer uma prisão perpétua? matar ele é, matar ele já já como foi o presidente da Geórgia segundo o que que os Estados Unidos pode quebrar é, qual que tipo de ação os Estados Unidos pode fazer que inviabilize essa possibilidade do que eu estou falando para você por que que eu vejo hoje um pouco nos Estados Unidos Maurício o, o Biden está no nível de popularidade é, muito baixo muito e fácil, ele, na minha opinião ele está tá usando esse evento de forma até surreal, como curtido de fumaça por seus próprios problemas, com inflação a 7,5, e essa guerra, toda guerra é inflacionária, mas essa guerra teve a, a, incensa, a, a falta de... O tempo foi tão ruim que vai pegar a inflação do mundo num patamar muito, mas muito alto. E a gente vai ver um problema de logística no mundo, é, na minha opinião, Tão ou pior que o problema de logística que a gente viu durante a Covid-19. Então, Maurício, eu, eu abri para três perguntas. Primeiro, Putin, estaria satisfeito com Kiev e prender ou exilar o, o, o, o, o, o, o presidente da Ucrânia? É, Primeiro ponto. Segundo ponto, que que é o que, que os países do Ocidente fariam se o, se o Putin é, de, é, condenasse a morte o presidente, da, o presidente e o governo, toda a base de governo da, da Rússia? É, terceiro, se o Putin é, é, se satisfeito e não, não condenar a morte, abriria espaço para o Ocidente, a Europa em si, é, puxada pela Alemanha, começar a discutir redução de, de sanções econômicas que foi, foi impostas ao povo russo? E se isso é o início da luz da, do, do fim do túnel? É. E, para finalizar, a questão do, do Biden, é uma cortina de fumaça? Essa, essa necessidade de do Biden rever essa popularidade, ele é capaz de fazer uma besteira muito grande? Vamos lá, são várias perguntas. Deixa eu começar <risos> botando a minha, própria, a minha própria pergunta, porque eu acho que ela, ela é a mãe de todos esses outros questionamentos. Né? Uh, o que, que o Putin quer com essa guerra? Quais são os objetivos da Rússia ao invadir a Ucrânia? E as respostas não são óbvias, porque uh, as posições russas são muito ambíguas, muito vagas. Né? Uh, o que a gente sabe, com certeza, né, aquilo que realmente está muito claro, nas declarações do Putin, é que ele quer uma Ucrânia neutra militarmente. Uma Ucrânia que não vai fazer parte da OTAN, que não vai ingressar na União Europeia. Esses seriam, digamos, os objetivos mínimos dele na guerra. Agora, todo o discurso político da Rússia, pelo menos desde o de 2000, tem sido um discurso de negar a própria legitimidade da Ucrânia como um Estado independente. Pelo menos desde 2008, o que o Putin tem dito, até para presidentes dos Estados Unidos, é que a Ucrânia, na realidade, seria uma região da Rússia e não um país independente. Então, o que, que significa isso? Que ele quer anexar território na Ucrânia, né? que ele vai anexar o país inteiro, que ele vai anexar, talvez, aquelas províncias do leste, onde tem os movimentos separatistas, né? e, e juntar ali territorialmente com a Crimeia, que ele já controla desde 2014. Talvez seja algo por aí. E é claro que ele quer a derrubada do governo Zelensky. Só que vamos dizer que o Zelensky renuncie ou seja forçado a deixar o poder e vá para o exílio na Polônia, na Alemanha, na Romênia, onde seja. O Zelensky hoje é um presidente muito popular. Ele já era popular antes, ele foi eleito com 70% dos votos, quer dizer, altíssimo. Ele é uma figura muito inusitada na vida política ucraniana, ele não era um político profissional, ele era um astro da televisão, né, um comediante, um humorista, numa série de TV, chamada O Servidor do Povo, em que ele interpretava um professor de história no ensino médio que um vídeo dele vazava na internet, ele esculhambando os políticos da Ucrânia como sendo muito corruptos, incompetentes. Esse vídeo viralizava e ele acabava sendo eleito presidente. Essa série agora está toda online no YouTube com legendas em inglês. Eu Estou começando a assistir agora porque eu quero entender melhor de onde ele veio, qual é essa visão política. né? E, e, e ver a série hoje, é uma série de 2017, ela é bem recente, é, é até cruel. Porque, por exemplo, eu estava vendo um episódio em que tem uma piada com o Putin, né? em que uh, ele é eleito presidente, né? os Zelensky que eleito presidente, e aí mostram para ele uma, uma, uma mala cheia de relógios ultra-luxuosos. Né? E, e um deles fala, não, esse aqui é o relógio do Putin. e Então, esse jogo político estava ali no ar, né? E ele foi eleito presidente exatamente pela, pela força do personagem dele ali na série. Mas qual é o meu ponto? Se ele vai para o exílio, ele vai ser uma ameaça para o Putin. Ele vai ser uma ameaça para qualquer eventual ocupação russa da Ucrânia. Da Ucrânia né? E a gente está vendo que tem um sentimento de resistência, um sentimento de nacionalismo na Ucrânia muito forte. Então, nenhum governo pró-Rússia vai conseguir se manter no poder se não tiver ali uh, um apoio militar russo se não tiver tropa russa ali né, dando apoio para aquele presidente. Então, isso é uma fórmula para crises políticas, isso é uma fórmula para tragédia. Muita coisa errada pode acontecer daí. Né? E aí, bom, como é que entra o Biden nessa história? Os Estados Unidos já disseram que não vão enviar, nenhum tipo, não vão enviar soldados, né? então, não vai ter tropa americana lutando na Ucrânia, o que não é que se espantar, porque os americanos acabaram de sair de uma guerra de 20 anos no Afeganistão, foi uma saída muito turbulenta, muito complicada, eu diria até humilhante mesmo para os Estados Unidos. E a popularidade do Biden está baixíssima, não chega a 40%. É mais por problemas ligados à economia e pela pandemia do que propriamente pela política externa. Mas ele, ele está tentando aproveitar essa crise para fazer um discurso de união nacional. Então, o discurso que o Biden fez essa semana no Congresso americano, o Estado da União, foi um discurso em que ele usou o tema da política internacional, o tema da política da guerra, para tentar construir uma ponte entre democratas e republicanos. E, e há um, um certo nível de consenso hoje entre os dois partidos sobre a necessidade dessa oposição política à Rússia. Então, é um consenso que foi muito raro nos últimos anos. Né? E, para fazer isso também, o Biden está se afastando da ala mais à esquerda, do Partido Democrata, que nos últimos anos tinha ido muito para a rua, com protestos contra a polícia, com protestos contra o racismo, e essa ala está sendo colocada ali um pouco para escanteio pelo, pelo Biden em, em nome dessa união com os republicanos moderados. E é claro que nos Estados Unidos havia uma ala política né, mais próxima ao Trump que olhava para a Rússia com mais simpatia, né? e, e essa ala nos últimos dias mudou de posição. Mas agora está todo mundo dizendo, não, olha, a Rússia é uma ameaça, a Rússia é uma ameaça, temos que lidar com isso, etc., então, o cenário político nos Estados Unidos mudou. Eu não acredito que o Biden ou o governo americano façam nada de impensado, pelo contrário, eles estão ali bem cautelosos com a crise. Eu acho que o risco maior são esses acidentes da guerra. Então, vamos usar um exemplo da própria Ucrânia, né, de alguns anos atrás, quando esses rebeldes separatistas no leste da Ucrânia derrubaram um avião de passageiros, um avião comercial, né, que foi uma tragédia, morreram centenas de pessoas, e simplesmente porque eles confundiram aquele avião com uma aeronave militar ucraniana. Então, esse tipo de erro acontece na guerra. Né? E, e num, num cenário como esse, que a gente tem uma invasão de larga escala no país de maior território da Europa, muitos acidentes podem acontecer. É, que coisa. Uma coisa realmente de ficar assustada, porque, como a gente falou, é um milhão de refugiados que, por enquanto, ainda estão ali nas proximidades, né? imagina, que torna a situação ainda mais dramática. Motinha? Não, é, é perfeito. Para mim, eu acho que que outro ponto que é super importante. É, historicamente, a, a região hoje né, onde fica a Ucrânia, ela, a, a, onde fica a Ucrânia, ela é cheia de grupos paramilitares, extremistas, financiados pelos dois lados. É, na minha opinião, é, foi que o que o, o Maurício falou, é, vai ter que ter uma presença militar, é, vai ter que ter realmente a Rússia dentro da Ucrânia, porque senão esses, essa guerrilha vai gerar uma guerrilha interminável, tá? Porque existem grupos paramilitares grandes, tá? Então, acho que esse é, é, é o primeiro ponto que, que eu, que eu me, me, é, gostaria de pontuar. Segundo ponto, olhando um pouco mais para a é onde eu jogo, tá? Bom, o melhor dos mundos, se é que existe essa frase, uma situação tão cruel, é, seria a resolução desse conflito o mais rápido possível. Tá? Dito isto, é, como é que você vê tá, é, os, proble os problemas que o mundo está enfrentando a partir de agora? Inflação em patamares inimagináveis, problemas de logísticas. Qual é, como é que você enxerga esses pontos? Vamos lá. Bom, primeiro, Marta, deixa eu aproveitar o seu gancho sobre a história da Ucrânia, né, passar um pouco aqui para o nosso público. É uma história trágica, né? O que aconteceu na Ucrânia de 1914 para cá, né? Então, esse território que hoje forma a Ucrânia, ele só virou um país independente em 1991. Então, tem pouco mais de 30 anos como um Estado-nação. Mas a cultura ucraniana é muito antiga. A gente tem aí mais de mil anos da língua ucraniana das suas tradições de poesia, de música e tal, só que era um povo que estava espalhado entre vários reinos e impérios rivais. Quer dizer, se a gente pegar o um mapa da Ucrânia, ela é dividida no meio por um rio, que é o rio de Níper, né, que atravessa Kiev. A parte leste da Ucrânia, desde o século 17 fazia parte do Império Russo. E a parte oeste fez parte dos reinos ou dos impérios da Alemanha, da Áustria-Hungria, da Polônia, da Lituânia, na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu o que hoje é a Ucrânia, a gente chegou a ter cinco exércitos diferentes lutando ali naquele território ucraniano. Né? Inclusive vários grupos guerrilheiros de ucranianos com plataformas políticas diferentes. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Ucrânia novamente. Né? Foi uma ocupação terrível, brutal. Né? O holocausto, em grande medida, começou no território ucraniano, né? Então, o meu ponto é que, se a gente olhar esses últimos 100, 110 anos da história ucraniana, foram muitas guerras, foram muitos massacres, e isso é algo profundamente marcado nas histórias das famílias ucranianas. Então, mesmo um ucraniano jovem, assim, ah, o avô, o bisavô, né, viveu todo esse período aí de brutalidade. Né? Isso são coisas que ficam. Né? E é um povo que tem uma história de resistência a, a ocupantes estrangeiros fortíssima, né? Fizeram isso contra os alemães duas vezes. Teve também toda a, culpa, a resistência ucraniana a, aos soviéticos. né Quando a, quando houve a Revolução de 17 na Rússia, os soviéticos tomaram o controle da Ucrânia, mas também com muita resistência, né os camponeses ali resistindo a eles. Então, é, é um país com uma história brutal e que, infelizmente, está entrando no século XXI, né? também aí num no, no, no novo cenário de violência e de instabilidade. E aí, bom, o que, que a gente pode esperar? Né? em termos da economia, é o pior momento possível para a gente pensar numa guerra. A gente está ainda numa pandemia, já são dois anos de coronavírus, né? milhões de mortos, todas essas perturbações para a economia global, ah, perturbações nas cadeias produtivas, nas rotas comerciais, toda a logística, uma inflação global, sobretudo em alimentos e combustíveis. E aí a gente tem uma guerra, envolvendo os dois maiores países da Europa e que são eles, eles mesmos grandes produtores de petróleo, gás natural, trigo, carvão. Eles mexem com muita coisa essencial para a economia global. Então, as manchetes de hoje nos jornais. Né? Essa última semana teve a maior alta de preços de commodities em 50 anos. A gente não via nada parecido desde os anos 70 quando aconteceram choques do petróleo. E aí, essa é uma característica muito marcante da guerra na Ucrânia na comparação com outros conflitos contemporâneos, como a guerra na Síria, no Afeganistão ou no Iêmen. Todas essas guerras foram terríveis, catástrofes humanitárias, milhões de mortos, refugiados, fome, mas o impacto delas para a economia global foi relativamente pequeno. Agora é diferente. Agora a gente está vendo uma guerra em que o nexo entre geopolítica e economia é muito forte, é muito profundo e que ela vai chegar aqui para nós no Brasil também, né? essas ondas de choque vão chegar aqui, sobretudo pelo impacto no preço dos combustíveis, dos fertilizantes e aí né? pela, pela reação em cadeia no preço dos alimentos. Então, quer dizer, a gente vai sentir as consequências negativas da guerra da Ucrânia quando a gente for ao supermercado, quando a gente for ao posto de gasolina abastecer o carro. Então, assim, ah, mas eu sou brasileiro, eu não tenho nada a ver com a Ucrânia, eu nem me interesso pelo que está acontecendo no leste europeu, não é minha responsabilidade. Pessoal, assim, olha, infelizmente, vai chegar aqui também, né? por mais que a gente se sinta distante desse conflito. Agora, Maurício, minha dúvida é a seguinte. É claro que depende ainda do quanto a guerra vai andar e quão profunda ela será, quanto de destruição ela vai trazer. Mas, por exemplo, a partir do momento que a, que a guerra acabar, ainda leva muito tempo para a economia mundial voltar ao normal, o que a gente imagina, pela, a vida do ucraniano vai demorar, porque tá, estão destruindo escolas, é, é, casas das pessoas, é, prédios residenciais, então para eles já vai ser um tumulto até que a vida volte ao normal mas é, é toda essa cadeia econômica. Isso também demora para voltar ao normal ou não? Isso demora para voltar ao normal. Né? O Mota até comentava com a gente que talvez o impacto para a economia seja até maior do que o da própria pandemia. E eu acrescento uma coisa que é o seguinte, essas sanções contra a Rússia, elas não vão ser levantadas tão cedo. Mesmo que a guerra termine amanhã e que o Putin convoque as tropas russas de volta para casa, o nível de desconfiança da União Europeia e dos Estados Unidos com relação à Rússia vai ser muito grande. Vão se criar ali várias barreiras, vários obstáculos para esse relacionamento com a Rússia. E aí tem uma outra característica importante da guerra atual, que é o peso e a influência dos atores privados, das grandes empresas americanas e europeias, que decidiram por conta própria, sem que houvesse uma imposição dos seus governos, parar de fazer negócios na Rússia. Então, isso vai da Apple americana à, à, à IKEA, né? aquela empresa de móveis suecos, né? dizer. Por livre e espontânea vontade, elas estão fazendo essas, essas barreiras com a Rússia. Ah, e a economia russa é grande, é uma das 15 maiores do mundo. Né? A Rússia não é uma superpotência econômica, ela é uma potência militar, não tanto economicamente, mas ela é uma economia grande, influente. Né? Então, tudo isso vai enviar ondas de choque, né? pelo comércio global, e, e com, essa, com essa inovação, né, que a gente tem que encarar também as grandes empresas privadas como atores políticos importantes nessa guerra, e tentar entender o que, que elas vão fazer em seguida, como é que elas vão responder a tudo isso, e, e eu penso também muito nessa nova geração de russos né, que, vamos dizer, atingiu a maturidade já depois da União Soviética, uma Rússia mais integrada na economia global como é que eles devem estar se sentindo agora? Porque é, são, é toda uma série de portas que estão tá se fechando, né? empresas aéreas que estão parando de voar para a Rússia, né? essa desvalorização brutal do rublo, né? o rublo está valendo agora um centavo de dólar, está valendo menos do que o peso argentino. Quer dizer, então, um russo de classe média, eu tenho alguns contatos ali de professores, né? pesquisadores universitários russos, e, e eles viviam na Europa, em eventos acadêmicos, né? em parcerias com as universidades europeias, essa porta está fechada para eles agora. E é, é muito essa aposta da União Europeia e dos Estados Unidos de que essa pressão social vai levar o governo Putin a alterar a sua atitude, né? a fazer a agir de uma outra maneira. Mas o preço para a população russa vai ser muito alto. E, e, vai e você durar... acha que essa pressão vai, consegue reverter essa situação ou não? Eu acho que ela tem o potencial de reverter essa situação tanto essa pressão que se dá, digamos, na classe média ou nas pessoas mais pobres, quanto também essa nova rodada de sanções que está sendo pensada contra os grandes empresários da Rússia, né, os bilionários russos, que são muito próximos do governo, são muito próximos do Estado russo, e que, em geral, é, se referem a ele na mídia internacional como os oligarcas. Né? Então, eles são uma base de apoio muito importante do Putin. Né? Então, nos anos 90, quando a Rússia fez a transição para a economia de mercado, os oligarcas tinham opções políticas. Eles estavam financiando candidatos, ou estavam eles mesmos se lançando na política. Depois que o Putin ascendeu para a presidência, 20 anos atrás, essa regra mudou. O pacto político dele com os oligarcas é mais ou menos o seguinte. Os oligarcas ficam fora da política e, em troca, o Putin dá a eles oportunidades de ganhar muito dinheiro, de fazer muitos contratos lucrativos com o Estado russo, né, de se beneficiar muito dessa expansão do poderio nacional. Uh, só que a guerra está colocando isso em questão. Então, se for uma guerra curta, eu acho que os oligarcas estarão dispostos a arcar um pouco com esse prejuízo em nome de manter esse vínculo político com o presidente Putin. Mas se essa guerra se arrasta durante muito tempo, se essas sanções têm um impacto muito profundo na economia, esse pacto político vai começar a balançar. E vai chegar um momento em que, pelo menos, alguns desses oligarcas Vão começar a pensar em alternativas, inclusive porque eles têm muitos ativos no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, né? e eles não querem perder o acesso a toda essa riqueza que eles acumularam na Europa e nos Estados Unidos, até como uma espécie de seguro para caso as coisas dessem errado na Rússia e eles se vissem ali numa, numa situação de conflito político com o governo. Matinha, tudo bem aí? Seu áudio está ouvindo? É, na verdade, eu estou conseguindo ouvir. É, a última pergunta, eu estava completamente perdido. Peço até desculpa para quem está nos escutando e para o Maurício. Eu tenho dois pontos que acho importante. até até até o Flávio pedido para falar. E a questão da China? Tá? Como é que a China entra nessa história? É, se, é, Maurício, se você puder me corrigir, há dois dias, há, há dois dias as empresas chinesas pararam de enviar contêineres para a Europa via férrea via Rússia. Uhum. Tá? É, até aí pode passar um pouco desapercebido, pode alegar, não sei o quê, mas para mim, o movimento que a China fez foi um, um movimento muito importante. Tá? A China, é a, ela criou um banco super importante para fazer contraponto ao Banco Mundial, que chama-se AIIB. Tá? É, e a, e a, a China, tá? ela decidiu em Interromper, o, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura é, decidiu interromper projetos atuais relevantes tanto na Rússia e na, e na Bielorrússia. Esse movimento de um, de um banco de fomento, um banco de investimento em infraestrutura chinês, é, onde o, o governo da China é o, é o principal acionista, é, interromper projetos relevantes de infraestrutura na Rússia e na Bielorrússia na minha humilde opinião, foi um movimento claro da China em relação ao que está acontecendo. Você vê, isso, você vê esse movimento é, que a China fez como deixa eu me afastar dessa, um pouco dessa confusão, porque a opinião pública mundial... É, não, é, eu acho que nem o próprio Putin imaginou que o mundo criasse tanta rejeição a esse movimento que ele fez. Por mais que ele tenha um argumento de, legítimo de, re, de querer recuperar a importância da Rússia geopolítica e por aí vai. O que, que você vê? Como é que você vê hoje o, o, a Rússia, a, a, desculpa, a China nesse xadrez internacional? E depois eu pergunto. É melhor você responder agora. <risos> Vamos lá. Bom, você tocou numa excelente questão, Moate, de um ponto que me é particularmente caro. Né? O meu grande tema de pesquisa nos últimos anos tem sido a China. Né? Eu estudo mandarim há vários anos, viajei várias vezes ao país, né? então sempre acompanho muito essas discussões. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha professora de mandarim sobre a guerra e ela estava muito impactada. Ela é uma chinesa já de uma certa idade, ela viveu os anos da Revolução Cultural, do Maoísmo na China, viveu guerra, né? e, e ela estava muito abalada, ela me disse que não estava conseguindo dormir direito nos últimos dias, e eu até lembrei para ela uma frase muito bonita de Confúcio, né, de que todos os homens são irmãos. Né? Quer dizer, é essa unidade comum né, que existe na humanidade, ainda que ela seja tão difícil de alcançar. Bom, a China e a Rússia têm uma história recente muito turbulenta, nos anos 60, nos anos 70, no período maoísta na China, os dois países quase foram à guerra. Eles tiveram ali um choque de fronteira, onde morreram mais de mil pessoas. Não é oficialmente considerada uma guerra, mas ela matou mais até do que guerras pequenas, como a Guerra das Malvinas, por exemplo. E nos últimos 10, 15 anos, né, essa relação mudou e ela se tornou uma relação muito próxima. Então, a relação do Putin com o presidente Xi Jinping, né, com o presidente chinês, é uma relação de aliança. Eles não têm um tratado militar formal, mas eles têm uma série de parcerias econômicas, políticas, né, em vários aspectos. E um pouco antes da guerra começar, Putin e Xi Jinping tinham se reunido e emitido ali uma declaração conjunta na qual eles diziam que China e Rússia estavam unidos por uma amizade sem limites. Bom, essa é uma frase muito inusitada na diplomacia. No geral, os diplomatas são muito cuidadosos com os termos que eles usam e evitam essas hipérboles, né? evitam essas declarações muito apaixonadas. Mas o meu argumento para vocês é que o que a guerra está mostrando é que existem, sim, limites e restrições a essa amizade entre Rússia e China. E os chineses têm se mostrado muito, muito, muito, muito cautelosos uh, em não dar um cheque em branco ao governo russo. Então, eles não fizeram nenhuma declaração que significasse o apoio à guerra, o apoio às ações da Rússia. Ah, também estão evitando, é verdade, criticar a Rússia publicamente. Então, por exemplo, nas votações na ONU, no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, a China se absteve. China e Índia né, disseram, não, não, não somos nem contra nem a favor. E, e nas declarações públicas dos, das autoridades chinesas, né? Uh, elas têm criticado muito mais os Estados Unidos e a União Europeia, dizendo que foram determinadas ações americanas e europeias que levaram à guerra. Mas, à medida que a guerra prossegue, esse discurso chinês uh, está ficando mais crítico à própria ideia da guerra, ressaltando os impactos para a população civil, ressaltando os impactos econômicos. E aqui tem alguns dados interessantes. Embora a gente possa olhar a guerra na Ucrânia como sendo basicamente uma disputa por dois grandes grupos de influência, a Rússia de um lado e de outro os Estados Unidos e a União Europeia, a maior parceira econômica da Ucrânia não é a Rússia, não são os Estados Unidos, não é a Alemanha ou outro país europeu, é a China. Então, como em tantas outras crises globais, a presença econômica da China é muito grande, a presença política nem tanto e militarmente a China não está lá. Essa China do período da reforma e da abertura econômica dos últimos 40 anos é uma China que não lutou guerras, a última foi em 79, uma guerra de algumas semanas contra o Vietnã, né, uma disputa de fronteira. Então ela não lutou guerras, não promoveu intervenções militares e está basicamente focada em se desenvolver economicamente, ainda que nos últimos anos, com o Xi Jinping tenha voltado uma política externa também mais voltada para uma questão de reivindicação de fronteiras, de reivindicação de território. Então, também está ficando mais tensa por lá. Né? Mas, ainda assim, é um contraste com a Rússia, é um contraste com os Estados Unidos. Agora, por que, que o Putin foi à guerra por causa da Ucrânia? Olha, nesses 20 e poucos anos que ele está no poder, 22 anos, né? ele já lutou várias guerras. Ele lutou a, guerra, a Segunda Guerra da Chechênia, nos anos 2000, depois a Guerra da Geórgia em 2008, a primeira intervenção militar dele na Ucrânia em 2014, anexando da Crimeia e, e fomentando as rebeliões separatistas nas duas províncias do leste do país, e a intervenção militar russa na Síria, né, na Guerra Civil da Síria. E cada uma dessas guerras, de maneira geral, elas foram benéficas para o Putin. Ele mais ou menos conseguiu o que ele queria, ainda que não tenha sido tudo o que ele queria, e o que ele enfrentou de resistência internacional, de sanções, de represália, foi relativamente pequeno. Então, do ponto de vista dele, a guerra compensa, ou pelo menos compensava até agora. E, e nitidamente, eh, o governo russo não imaginava que haveria uma reação tão forte contra a invasão da Ucrânia. Então, foi um erro de cálculo do governo Putin, mas um erro de cálculo que não aconteceu à toa. Né? Ele está baseado numa leitura do que foi essa história aí dos últimos 20 anos e de como a guerra é um instrumento político importante para o Putin. Então, muito dessa grande agenda dele de recuperar o prestígio internacional da Rússia passa também por essa questão da influência militar, do poder militar. Né? E aí é um contraste com a China. A China hoje é um país muito poderoso, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista militar. Né? Mas a questão econômica para a China é muito mais importante e as, as grandes ferramentas chinesas de influência internacional, em geral, vêm pela área do comércio e dos investimentos. Sobretudo, hoje em dia, o grande projeto chinês de investimentos e infraestrutura, a Nova Rota da Seda, é, que passa, inclusive, pela Ucrânia. Né? É um projeto que, entre outras coisas, está buscando uma integração econômica da infraestrutura na Eurásia, né? conectando a Europa à Ásia Pacífica, né o litoral pacífico da Ásia. Então, não é à toa também que essa guerra preocupa os chineses, porque ela perturba muito essa logística, ela atrapalha muito um dos principais corredores da nova Rota da Seda, que é exatamente esse corredor que atravessa a Rússia, a Ásia Central, que chega até a Ucrânia. Então, não é por acaso também que eles estão destacando, inclusive na mídia oficial chinesa, os impactos da guerra para o comércio. Motinha, tem outra pergunta eu toco aqui? Não, só, só a última pergunta, porque eu acho que o Maurício já abordou, tá? é, mas é, eu queria um pouco, é, pegar um pouco mais a opinião dele. É, Para mim, Maurício, o que você colocou agora foi fantástico, realmente. É, o Putin fez isso na Geórgia, na, na Chechênia, na Crimeia, e só ganhou popularidade, só teve o bônus de, da investida. Agora está tendo um ônus que eu acho que eu nunca imaginei que ele ter é, acho que o mundo nunca imaginou que ele faria dessa magnitude, e acho que ele não imaginava a, a repulsa internacional que ele está tá sofrendo. Você falou aquele ponto que a, a coisa mais, é, é mais mais honrosa, sabe? a coisa que eu fiquei mais feliz foi que as principais sanções vieram do setor privado. Tá? Grandes empresas assinaram cheques, eu vou perder 3 bilhões na Rússia, eu vou faz parte, perdi, nunca mais quero falar com eles, tá, essa é a primeira pegando esse gancho, aí é, pegando o gancho que é, tem, um, tem um relatório do diretor da Charles, Charles Schwab, que é a principal corretora uma das principais corretoras americanas, tudo bem que é datado de outubro do ano passado, que diz que 95% do dinheiro do russo está em ativos russos, em ativos rubro, é parecido com o Brasil, está na, na bolsa deles, em título público deles, então o russo, é, essas bolsas perderam perto de 80% do seu valor nos mercados externos e a, a bolsa da está fechada né, desde o início da semana né? eu estava lendo um comentário é. na, na imprensa assim, de que a última vez que a bolsa ficou tanto tempo fechada na russa foi na revolução de 17 né? é, <risos> é, é, é um histórico. A, a, a, a, o impacto dessa crise vai ser maior do que a crise de 98 aí Maurício, aí eu pego esse gancho o russo está é, perdendo sua poupança, porque a moeda da Rússia se desvalorizou o quê? 50% em uma semana, em 10 dias. A renda fixa do, do russo, que o juro subiu de 10, de 9 para 20, o cara perdeu é, muito, muito. Ou seja, o russo está no nível de empobrecimento dos seus ativos, da sua, da sua poupança que ele fez, e ele vai ver uma economia que tem o um risco de cair dois dígitos esse ano retirada de investimento, fechamento de investimentos é, os, olig, o oligar, os os amigos do rei os amigos do Putin estão sendo, nunca foram tão sancionados, Iate confiscado, Biden falando é, você, você é, é, Maurício, se você não se sentir confortável com a, com a resposta com a pergunta, saia pela tangência mas você chutaria algum tipo de probabilidade do Putin cair? O povo pode. russo tirar o apoio, fala assim, poxa, eu tô claro, pobre demais. Isso é pode explodiu? Um mês atrás eu diria não. Ele tá muito sólido na base do poder dele, né? Uh, hoje eu diria que é uma possibilidade. Não é necessariamente provável, mas ela entrou no círculo daquilo que é possível. Então, por que, que eu digo isso? Lá em 2014, quando o Putin anexou a Crimeia, foi tudo muito rápido. A Crimeia foi ocupada em um dia. Não teve muita violência. Né? Foi uma violência política, mas não teve muito tiro, muita morte. E, tal. e a popularidade dele piu, disparou. A população russa vibrou com a anexação da Crimeia. E agora está diferente. Né? Claro, a gente não tem ainda nenhuma pesquisa de opinião para mostrar o impacto disso para a população do país, mas nós vimos, por exemplo, protestos muito significativos em São Petersburgo, em Moscou, a Rússia é um regime autoritário, então você ir para a rua protestar é, é saber que tem uma chance muito grande de ser preso, está né? correndo ali riscos, né? e se tem milhares de pessoas sendo presas, né? como isso ficou uma coisa muito forte, muito importante. Né? É, claro, a, a base de apoio do Putin não é Moscou, não é São Petersburgo, não são as grandes metrópoles na Rússia Europeia, é o interior do país, são as pequenas cidades, aquelas pessoas mais nostálgicas da segurança e da estabilidade do período soviético mas ainda assim ele precisa pelo menos de uma certa tranquilidade política né, nas principais cidades do país, o que é uma coisa que aparentemente ele perdeu. Né? Eu fiquei muito impressionado também de ver, por exemplo, a principal academia diplomática da Rússia, né, que é uma universidade, né, um Instituto de relações nacionais de Moscou, com a qual eu colaborei, escrevi na revista deles, os alunos escrevendo uma carta aberta criticando o governo russo. Quer dizer, esses são alunos cuja perspectiva de carreira é entrar para a diplomacia russa. Então, eles arriscarem o seu futuro profissional dessa maneira é porque tem um sentimento muito forte de oposição, de alguma coisa muito forte acontecendo ali. Né? E, claro, estou pensando muito também nesses acadêmicos russos que eu conheço, com quem eu trabalhei ao longo dos anos, né, e como deve estar sendo difícil para eles. São pessoas, claro, mais cosmopolitas, né, que falam vários idiomas, que moraram em outros países da Europa ou nos Estados Unidos, e que eu sei que agora estão sem, sem essa perspectiva, ou que estão ali com as suas economias sendo, mais uma vez, né, engolidas por uma crise econômica, porque já tinha acontecido ali nos anos 90, pelo menos duas vezes. Né? E estou pensando muito neles também, porque eu acho que é importante em momentos como esse, de, de guerra, de exaltação, né, a gente lembrar do lado humano. Né? Então, estou pensando, por exemplo, na minha amiga Natália, que é uma senhora já... Né, e de como e como ela me fala assim que ela lê Tolstói para as netas dela, né, os livros infantis que Tolstói escreveu, né, então é, é esse lado dessa cultura humanista russa que existe, né, e, e que permanece lá apesar de toda a brutalidade desses anos do Putin, da guerra, das perseguições e, e é o que me faz ter alguma expectativa de que pode haver uma mudança. Né? Agora, a, também não tenho ilusões de que isso vai ser uma coisa fácil, simples, né. Uh, e, e com certeza vai haver também muita amargura na Rússia pela maneira pela qual eles estão sendo tratados. Quer dizer, já, já existe na Rússia um sentimento muito forte de que a Europa e os Estados Unidos não dão a eles o respeito que eles acreditam que merecem, pela sua longa história, pela sua força cultural, pela sua capacidade de influência global, e eu receio que esse sentimento de amargura, de raiva, de ressentimento, vai crescer muito em função da crise atual e que pode ser explorado né, por líderes políticos inescrupulosos que queiram aí também levar adiante uma, um programa extremista. Maurício, a gente já está quase uma hora aqui conversando, mas o assunto está ótimo e o tema é, é muito bom e você fala muito bem, então assim, está excelente... <risos> E eu quero, então, também passar algumas perguntas que a gente está recebendo aqui do pessoal que está nos assistindo. A gente estava falando agora há pouco mesmo, o Motinha fez uma pergunta sobre o apoio interno da Rússia, a gente, do, dos russos, né? A gente sabe que tem um controle da mídia grande ali, então pode ser que muita gente esteja mal informada e tal. A pergunta da Sandy é no, na questão da mídia também, que a gente pode ter dois enfoques, tanto a mídia interna quanto a mídia internacional que acaba... É, levando, aumentando essa pressão internacional. A pergunta da Sandy é a seguinte. Maurício, temos um novo componente nesta guerra, a mídia. Pode falar como a Ucrânia e a Rússia utilizam este meio? Uma ótima pergunta. Aí tem um dado interessantíssimo que é o seguinte. Quando a União Soviética acabou, a Rússia estava muito frágil militarmente. Então, numa guerra convencional, ela teria um desempenho muito ruim. Isso fez com que as forças armadas russas começassem a desenvolver maneiras alternativas de travar a guerra, o que na doutrina militar russa ficou muito conhecido como guerra híbrida. O que é basicamente a ideia de que, além do campo de batalha convencional, existe uma guerra de propaganda, existe uma guerra de informação que é travada na mídia e que é travada na internet. E os russos adquiriram uma capacidade bastante sofisticada de usar a internet para levar adiante seus objetivos políticos. O auge dessa estratégia foi a intervenção russa na eleição presidencial americana de 2016. Agora, a ironia é que na guerra atual da Ucrânia, a Rússia nitidamente está perdendo a batalha da comunicação, está perdendo a batalha das narrativas. Então, você tem, por exemplo, o presidente ucraniano Zelensky, né, que eu acho que cresceu muito politicamente desde o início da guerra, né, uh, o tempo inteiro ele está lá na capital sitiada com roupa de combate. Uh, sentando na mesa junto com os soldados, indo para a rua conversar com a população e onde está o Putin? Né? a gente só vê o Putin naquela mesa gigantesca dele né? que tem acho que uns 10 metros de comprimento sempre muito distante de todo mundo as falas dele são falas que estão muito abstratas né? aí muita gente tem me dito ah, Maurício, mas o Zelensky é um ator populista que foi eleito numa plataforma antipolítica e tal eu, disse, Olha, eu concordo com tudo isso Acho, inclusive, que ele cometeu erros muito graves antes da guerra. Por exemplo, ele passou o tempo inteiro dizendo que não tinha risco de invasão, que não ia acontecer nada, deixou de preparar o país para isso, foram erros muito graves. Mas o meu argumento é que, a partir do momento que começou a invasão, ele entrou nesse papel do líder de guerra, né? e acho que ele está mobilizando não só a população ucraniana, mas a opinião pública internacional de um modo muito poderoso. Está se mostrando um grande líder carismático dessa guerra. E, e, bom, a Rússia está tirando do ar uma série de mídias ocidentais, tanto a mídia comercial, né, jornais, televisões, quanto as redes sociais. Então, estão bloqueando tudo, justamente porque o governo russo está sentindo um impacto político, né? Está sentindo que ele não está conseguindo responder a isso. Só que, hoje em dia, quer dizer, para quem conhece um pouco de internet, né, quer dizer, o que eu faço, por exemplo, quando, é que eu vou, quando eu vou na China? Eu instalo um programa chamado VPN, Virtual Private Network, em que dá para acessar todos esses sites que são proibidos na China, que são proibidos na Rússia. Não é uma coisa difícil de fazer, tem que conhecer um pouquinho de, de computação, mas não muito. E eu imagino que pelo menos ali a, a alta classe média russa ou a elite universitária do país estão mais ou menos conseguindo lidar com essas com essas proibições. Né? Mas aí por que, que os russos estão perdendo então essa batalha de comunicação? mas porque eles não têm uma história muito boa para contar. O, o, o máximo que eles conseguem dizer é que eles se sentem compelidos a essa guerra por causa da expansão da OTAN, né, por causa da expansão da Aliança Militar Ocidental, o que eu acho que é, quando muito, uma meia-verdade. É claro que a expansão da OTAN seria algo que preocuparia qualquer presidente russo, mas uma coisa é estar preocupado com essa aliança e outra coisa é ir à guerra por conta disso. A decisão de usar o poder militar, de usar a violência, é uma escolha, não é uma necessidade. E acho que o Putin poderia ter lidado com essas crises provocadas pela OTAN uh, de várias outras maneiras. E, paradoxalmente, o que, que ele está fazendo agora, desde que a guerra começou? Ele basicamente está empurrando para os braços da OTAN vários outros países europeus que até então tinham uma tradição de neutralidade, não queriam fazer parte dessa aliança, mas agora ficaram tão assustados com o comportamento russo que já anunciaram que querem ingressar na OTAN. É o caso da Finlândia e é o caso da Suécia. Sendo que a Finlândia, né, no século XIX, no início do século XX, ela chegou inclusive a fazer parte do Império Russo. Ela era uma parte do país que depois ficou independente, mais ou menos como aconteceu agora com a Ucrânia, né? Então, é claro que os finlandeses também olham para a Ucrânia e pensam que amanhã pode ser eles, né? Então, eles estão aí também com, com esse desejo de ter uma, uma, uma proteção maior. Vou passar para mais uma pergunta aqui, Motinha, depois eu devolvo para você, caso você queira fazer uma pergunta final para o Maurício, tá? A pergunta do Alê de Lara, ele diz o seguinte, no caso de um cessar-fogo, como ficam os negócios internacionais com origem na Rússia? E há diferença entre um acordo no sábado ou 30 dias à frente? Ótimas perguntas, né? Provavelmente, um cessar-fogo nesse momento, as sanções continuariam em vigor, porque elas são hoje o principal instrumento que a União Europeia e os Estados Unidos têm para colocar essa pressão sobre a Rússia. E aí, bom, qual é a diferença de um acordo agora ou daqui a 30 dias? Se essa guerra durar mais 30 dias, a gente pode se ver de frente aí com tragédias humanitárias, Vamos ver. o que vai acontecer, por exemplo, se os russos tomam Kiev? Né? Ou, ou se o bombardeio, a capital ucraniana aumenta muito mais? Ou se eles tomam Kharkiv, né? que é a segunda maior cidade da Ucrânia, né? que é bem no leste do país? E muita gente pode morrer até lá. Essa crise de refugiados, que já passou do milhão, pode aumentar para 2, 3 milhões. Né? A ONU está estimando que vai chegar a 5 milhões de refugiados numa população total da Ucrânia que tem em torno de 45 milhões, além dos impactos de destruição da infraestrutura, inclusive nesses riscos de catástrofe nuclear. Né? Quer dizer, a gente está vivendo num mundo em que se há três anos atrás vocês me dissessem que eu estaria discutindo isso numa live, eu falei, não, como assim? Isso aí parece o um roteiro dos cavaleiros do apocalipse. né? É a peste, é a guerra, é a fome, é a morte, está tudo junto. Aliás, hoje eu estava lendo o Valor Econômico, né, o principal jornal de negócios do Brasil, e tem uma reportagem enorme sobre o Apocalipse, sobre como o livro da Bíblia, do Apocalipse, voltou a ser um, algo importante culturalmente, né, pelo momento que a gente está vivendo. Né? Então, olha, quando a nossa leitura de cabeceira é o livro do Apocalipse, é porque a situação realmente está muito grave, né? Agora, para mim, assim pessoalmente, né esses momentos de guerra, esses momentos de crise política muito aguda, é sempre algo que me dá vontade de reler os clássicos. E, e a literatura russa e a literatura ucraniana dá um espaço muito grande para a guerra, de refletir sobre as invasões pelas quais os seus países passaram, né, o impacto disso para a população. Então, eu estava aqui separando alguns livros, esse fim de semana eu vou, eu vou ler só autores ucranianos, Vou ler desde de um jovem romancista que está refletindo sobre a Ucrânia pós-soviética até aqui uma compilação de escritores ucranianos falando sobre nacionalismo, identidade nacional, cultura ucraniana, para tentar entender um pouco realmente né, esse cenário cultural mais amplo, que é uma coisa que eu sempre gosto muito de fazer. que A gente aprende mais às vezes sobre um país conhecendo o cinema, a literatura, do que pela própria história, pela própria a ciência política mais dura, digamos assim. E tem esses, esses autores em português ou você vai ler em inglês? Ou em ucraniano? Como é que você vai ler? Não, imagina, eu, eu, eu até falo um pouco de chinês, mas uh, o russo ainda não não comecei, não. Eu vou ler em inglês, alguns deles estão traduzidos para o português, né? Quer dizer, muitos desses autores ucranianos que entraram para a história da literatura russa, né? o Gogol, uh, o Vassili Grossman, eles estão publicados em português. Por exemplo, o Grossman escreveu o que eu acho que é o melhor romance sobre a Segunda Guerra Mundial, que se chama Vida e Destino, e é um romance no qual ele fala muito da Ucrânia. Ele era, ele era judeu ucraniano, a mãe dele foi morta no Holocausto, e ele foi um dos primeiros jornalistas de qualquer lugar do mundo a entrar num campo de extermínio nazista e, e relatar o que ele viu ali. Isso está muito presente nesse romance. Né? Uh, tem outro livro que é uma coletânea do jornalismo dele, né? ele era repórter, foi repórter de guerra na Rússia, chama Um Escritor na Guerra, que é maravilhoso também, né? o Taras Shevchenko, que é esse grande poeta ucraniano, tem poemas dele traduzidos para português, que vocês encontram na internet, fácil. Então, assim, é uma maneira, como eu dizia também, da gente humanizar um pouco a guerra, né? ver não só ali as estatísticas, né? esses números muito grandes que a gente está assistindo, mas tentar entrar um pouco ali na história daquelas famílias, né? todas aquelas pessoas que vivem na Ucrânia, na Rússia. Nas plataformas de streaming, tem alguns filmes muito bons, né? tanto de ficção quanto de documentário, falando da história da Ucrânia. Então, é assim, algo realmente que eu ando mergulhado aí né, nesses últimos dias para tentar, inclusive, melhorar né, a minha capacidade de análise sobre a guerra. Tá, joia. Botinha, é uma perguntinha final aí para o Maurício? Não, não, é, Denise, tem, tem dois comentários. Primeiro, eu coloquei no chat, eu posso colocar de novo o Twitter do Maurício Santoro, tá? Eu posso, vou dar um ctrl-c, ctrl-v. Não sei se o Maurício quer divulgar alguma outra mídia social dele, porque é, o conteúdo dele tem que chegar em mais pessoas. É, outra vez, Denise, próxima live que a gente fizer com o Maurício ou com, sobre questões geopolíticas, é, eu, se fosse você, eu olharia as perguntas do chat, que foram muito melhores que a minha. <risos> e a terceira é agradecer enormemente ao Maurício, eu não tinha a noção dessa característica que o Putin tem, mais, tem apoio no interior da Rússia é meio parecido com republicanos e democratas nos Estados Unidos como o mundo é polarizado, eu não tinha noção disso então isso é importante porque eu era muito influenciado para ver protestos em São, Santo, São Petersburgo Moscou e por aí vai então, é a mesma linha divisória que a gente vê na Europa Ocidental, que a gente vê nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, quem está na cidade é uma classe média, uma elite, mais liberal, mais cosmopolita, né? mais ligada nessa ideia de que o melhor para o país é estar tá integrado na economia global, de uma maneira mais aberta. E quem está no interior, nas pequenas cidades, né? são pessoas que têm um nível educacional menor, que não tem tantas oportunidades de trabalho numa economia mais globalizada, que muitas vezes vão se ressentir dessa competição com os produtos estrangeiros, ou que vão ter medo dos imigrantes. Né? E, e, e esse é o mesmo filme que a gente vê nos Estados Unidos, esse é o mesmo filme que a gente vê na Europa, né? e tem a versão russa dele também. Né? Mota, muito obrigado aí pelos elogios, pelos cumprimentos. Eu estou em várias redes sociais, mas aquela rede que eu realmente gosto é o Twitter. Né? Eu gosto muito dessa brevidade do Twitter, são apenas 280 caracteres, então eu tenho que dar meu recado rápido. Né? E, e eu gosto muito de recomendar livro, filme, então, assim, tudo isso é que eu estou comentando para vocês, se eu gostar dessas leituras no fim de semana, como eu acho que eu vou gostar, eu vou estar recomendando esses livros, dando as dicas ali, né? E tem muita coisa boa disponível. Então, você tem aí um acesso a uma plataforma de streaming, Olha, eu garanto para você que tem ótimos filmes ali, é que essas plataformas elas são muito boas em disponibilizar o material, mas não tão boas em, em fazer a divulgação dos tesouros que elas têm, né? Então, a gente tem aí que às vezes também sair, sair cutucando, sair procurando, pegando dicas com amigos, né? Ah, mas sim, acho que é um, é um grande desafio aí para todo mundo, né? Ah, e, acho que, e aí eu queria também deixar aqui um, um, um, um testemunho do que foi, do que eu ouvi lá em Washington, né? em que eu estava ali conversando com muita gente boa, acadêmico, diplomata, jornalista, e, e ninguém acreditava que ia ter guerra. Todo mundo me dizia, não, o Putin está usando só a pressão, no máximo vai ter ali um, um pouco mais de ações armadas da Rússia nas províncias separatistas. Né? E olha, foram análises brilhantes, eloquentes, eu saí convencido delas, né? uh, e é claro que estava todo mundo errado. E eu digo isso para mostrar que é muito difícil fazer análise precisa, curada, de relações internacionais, em particular de regimes fechados, como é o caso da Rússia. Então, assim, eu estudo muito mais a China, né? Eu diria que hoje, talvez, sendo muito otimista, eu entenda duas ou três coisas do processo decisório da China. Na Rússia é muito mais complicado. Então, por exemplo, o que os militares estão pensando de tudo isso? O exército está apoiando, Putin, ou os militares acham que o Putin foi longe demais? Né? O que, que os grandes empresários russos estão pensando sobre tudo isso? Porque, claro, que se eles estão descontentes, eles não vão falar isso publicamente. Né? Então, é, é muito desafio, a gente tem muita zona de sombra, muita lacuna no nosso conhecimento, mas acho que o que a gente pode fazer é continuar acompanhando, buscando sempre mais informação né? e, e tentar fazer o melhor trabalho possível nestas condições muito difíceis. Está ótimo. Queria muito agradecer a presença do Motinha aqui, do professor Maurício Santoro. Maurício, foi ótimo. Se você já está convidado para voltar, o dia que você quiser, liga aí e fala, quero ir, Motinha está aí? tá, tá, sim, pode voltar. As portas estão abertas para você, foi muito educativo, foi muito legal essa conversa aqui. Olha, o assunto é, é, é pesado, é difícil, mas é, como você falou... Grave, né? Mas é, é, é uma, e a, a gente tem que entender, e a gente tem que mergulhar num universo aqui tão diferente do nosso, porque depois acaba respingando na gente e a gente tem que entender mais. Maurício, Exatamente. então, super obrigada, viu? Você quer complementar? Prazer, eu que agradeço, enorme prazer. E já deixo aqui uma sugestão para gente, para a nossa próxima live. Vamos conversar sobre China, né? Tá. Ah, só, só aviso a vocês, assim, quando eu converso sobre China, eu me empolgo, e eu falo, faço 10 horas seguidas sobre China. Então, vocês eu, eu ter que é. me controlar, que me segurar ali, né para não deixar as coisas ultrapassarem ali um, um período razoável. Denise? Diga, Mata. É, eu adorei o que o Maurício falou, acho que ele, a gente se encaixa, Maurício, você falou que fala 5 horas, 10 horas, eu sou parecido, tá? E outro comentário que eu quero passar para você, eu entrei nessa live é, achando que eu Entendi alguma coisa e estou saindo, é, olhando o tamanho da, da minha ignorância, como a gente tem que estudar. Aí eu postei já o, o Twitter do Maurício, algumas pessoas já começaram a seguir. Denise, ele tem 52 mil seguidores e eu todo feliz que eu atingi 4 mil hoje. Então, Maurício, é, China é um assunto que eu amo tá é, vamos manter, vamos manter contato vamos fazer um bate-bola aí que Ficaramos é sensacional é, e ó tá. do fundo do coração parabéns muito obrigado pela aula imagina olha, é, eu que agradeço amei, e... amei, que amei, amei parabéns Maurício que a minha experiência como professor de relações internacionais é, é, é sempre essa né eu sempre encontro as pessoas aqui no Brasil muito apaixonadas pelo tema sempre querendo conversar e acho que é um desafio para todos nós o nosso país ainda está dando aí os seus passos iniciais né em ter realmente uma universidade mais conectada com centros de pesquisa globais, mais aberta. A nossa sociedade está aprendendo a debater. E eu fico muito feliz de ver a paixão com a qual os brasileiros estão se engajando também nas discussões sobre a guerra no leste europeu. É uma guerra que importa para a gente, é uma guerra que faz diferença para a gente. E, e queria fechar também, assim, talvez até com uma fala de esperança, né? tantos refugiados ucranianos pelo mundo, vai vale lembrar que a nossa maior escritora, Clarice Lispector, chegou ao Brasil como uma refugiada ucraniana, né? fugindo das guerras e dos massacres da Ucrânia lá nos anos 20. né? E, puxa, quanta coisa bonita ela nos deu, né? a hora da estrela, né? os contos dela. Né? Então, acho que isso é sempre muito expressivo também da riqueza potencial que cada refugiado carrega dentro de si. Né? A gente já tem mais de um milhão de ucranianos que saíram das suas fronteiras e estão indo aí para outros lugares. né? Quem sabe quantos gênios da literatura, quantos grandes cientistas, quantos grandes médicos estão ali nessas caravanas todas. né? Isso aí. Maurício, super obrigada. A você de casa, muitíssimo obrigada também. Então, antes de ir lá seguir o Twitter do Maurício, gente, se inscreve aqui no canal, clique no sininho para receber notificações da próxima live que ele vai vir aqui falar com a gente da China. Então, se inscreva no canal, depois vai lá, segue o o Motinha e o Maurício no Twitter. Eu também tô lá, só que eu só ponho foto de cachorrinho e de capivara, então meus assuntos <risos> são mais superficiais. Então, gente, Maurício, Motinha, obrigada a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, se inscreva no canal, clique no sininho. Um beijo para vocês todos e até a próxima. Tchau, tchau.